Bom, primeiro de tudo, essa cena aqui que a gente tá vendo agora, do Scott em uma biblioteca, essa cena na verdade ela foi vazada pra gente há muito tempo atrás quando teve o primeiro trailer oficial do filme liberado, eu acredito que foi lá na D23 ou na San Diego Comic Con. E ela mostrava pra gente, no caso, um diálogo que ele tinha com alguns personagens sobre o fato de que ele agora era ultra famoso, caramba, 4. E também que ele tinha um livro publicado só dele. Tanto que era por isso que ele tá numa biblioteca pra contar um pouquinho da história dele. Então, a gente tá vendo provavelmente o trailer mais próximo possível do que a gente teve na San Diego Comic Con, que não foi liberado pra ninguém, né? Era um trailer exclusivo pra época. E pelo visto a filha dele tá seguindo os passos dele, né, realmente, tá realmente se metendo em crenca sendo presa, né, pra poder manter mesmo, né, o, a parte do furto, né, e do roubo na, no sangue da família, né. Mas você muito tempo, como eu. Com isso. Rapidinho, eu quero que vocês também prestem atenção nesse diálogo do Kang aqui, porque o Kang tá falando que alguém roubou alguma coisa dele. A pergunta o que, que é que foi roubado dele além de tempo que nele fala aqui, porque a gente conhece o Kang, velho, ele não é um personagem que ele revela todos os planos dele, ele sempre no caso fala meias verdades. E isso é uma coisa muito interessante do vilão. E a propósito, outra coisa, por que que o Homem Formiga é obrigado a trabalhar para ele? Porque tem que ter algum motivo muito bom, cara, para Scott realmente voltar para a vida entre aspas do crime, né? Você. Eu, sou o homem que você eu tava morrendo de medo, gente, que a Marvel não fosse adaptar e colocar o visor azul no capacete do Kang. Mas depois que eu vi isso aí, cara, realmente, tipo assim, tá definido já. Realmente esse filme vai conseguir ser bem fiel ao que tem nos quadrinhos, pelo menos desenvolvendo o visual dele. E assim, isso é só o começo. Vamos por com partes, que isso aqui já tá maravilhoso para mim. Time. Cronópolis, né? Obviamente, aparecendo pra gente de novo a cidade de Cronópolis. E pra quem não sabe, é uma junção de várias cidades, de várias épocas diferentes, que as variantes do Kang já conquistaram. E no caso ele acabou formando tudo uma, um país só, em teoria, né? E é um conceito muito legal que eu espero que seja abordado pra gente de alguma forma. Ou nesse filme, ou no Dinastia Kang, né? Que é um dos filmes dos Vingadores. I can rewrite existence. And shatter Olha, rapidinho, eu queria primeiro de tudo falar uma coisa. O fato de que a Janet sabe tanto sobre o Kang assim, eu tô com a teoria de que ela na verdade que roubou alguma coisa do Kang, tá? Eu tô com essa teoria bem na minha cabeça agora. E outra coisa, se for poder levar em conta o que a Marvel gosta de fazer, provavelmente deve ter algum diálogo que deve estar tá oculto, que não aparece gente nesse trailer aí, onde o que for que o Kang ele queira recuperar, vai dar pra ele essa habilidade de reescrever a realidade como a Janet fala pra gente agora, entendeu? Então, eu acho que esse diálogo também que é alterado de propósito, pra não entregar pra gente o que, que o Homem-Formigamente homem vai buscar pra ele, tá? E assim, eu achei muito legal o fato de que essa cena aí, ele acaba se separando em dois. É, eu queria que seja, provavelmente, recorrente aquela cena lá que a gente... Provavelmente deve ser uma cena que antecede aquele momento no trailer oficial que a gente teve primeiro lá. Onde aparecia vários Homem-Formigas, um gigante e outros pequenininhos. Olha, eu vou até mostrar para vocês aqui agora com o mouse, tá bom? O que é que a gente tem? O Kang, obviamente. Temos dois seguranças dele. Temos o Homem-Formiga, temos a... Filha dele, né, que eu acredito que vai ser Stinger, o nome da personagem no filme, né, a Cassie, e temos o Modok, né? Que era um personagem na realidade que muitas pessoas, né, que são mais, é, vamos dizer, fanáticas pelos quadrinhos, estavam com medo de como é que seria o visual dele, né? Porque na San Diego Comic-Con tinha vazado pra gente que ele tinha um visual de uma máscara de metal, né, com a cara brava. Só que pelo visto, aquilo lá na verdade é só um visual de combate pra ele. Porque realmente ele tem um rosto humano aqui. É, já é confirmado pra gente já que é o Darren Cross, né? O famoso jaqueta amarela que apareceu pra gente no primeiro filme. E vai fazer esse vilão de volta, né? E assim, eu pelo menos tô, não tô reconhecendo o ator aqui. Mas esse é só um detalhe, até né, Porque também tiveram que distorcer o rosto do cara e tal. Pra poder ficar com essa cara gigantesca aqui e gordaça, né? Mas eu tô muito curioso pra ver o que que... O que realmente o Kang fez para que ele ficasse certo aqui no fim das contas? So He can give us a chance. Olha, eu tô realmente botando muita fé que isso vai ficar bonito em IMAX também, por quê? Porque, olha isso aqui cara, olha, olha, quem que foi o cara que teve a ideia de fazer um negócio cheio de tentáculos, assim? Por que aqui? Aqui é tudo totalmente destruído, para pra poder ver claramente. Mas aqui é um monte de tentáculos. Não tem sentido nenhum. É o reino quântico, então, é um, como é um conceito que a gente nunca viu explorado direito. Nesse meio, a gente pode ver cada coisa maluca que vocês não fazem ideia. E eu tô adorando demais a direção de arte desse meio aqui. Na verdade, a direção de arte, na minha opinião, tá quase perfeita já, tá? Então vamos torcer pra que esse filme realmente seja bom. let me make this easy for you Olha, eu tô achando que é isso aqui realmente que o pote vai ter que roubar. A pergunta é o que este negócio realmente é, tá? Porque se eu me lembro bem, no primeiro trailer oficial a gente vê esse nesse, esse mesmo dispositivo aí, só que encolhido. Entendeu? O King colocando uma máquina esse objeto e alguma coisa acontecendo provavelmente. Então deve ser isso aí que o Kang precisa para poder reescrever a realidade. Então se eu tivesse que chutar esse, esse momento aí no filme, estaria se passando talvez do finalzinho do segundo ato pro terceiro ato começar. Bring me what I need. Ó, ele vai realmente encolher esse objeto. Ele vai encolher o objeto. Então realmente aquele objeto que a gente vê no primeiro trailer lá é isso aí, só que encolhido, né? Então assim, eles já entregaram pra gente uma informação importantíssima, o que na minha opinião, eu acho que tá sendo meio errado entregar pra gente tanta informação nesse trailer, tá gente? Porque a Marvel já tá sendo muito conhecida ultimamente em entregar todas as histórias nos trailers já. Eu não sei quem que é o cara, mano, que tá fazendo esses trailers agora, mas eles têm que dar uma segurada nesse maluco, porque senão ele vai começar a entregar todos os filmes e ninguém vai querer mais ver o filme daqui a um tempo. Aí vai ficar que nem vendo um tempo de carne que você vê o trailer o filme inteiro nos trailers. Oh. Olha, esse portal aí, eu tô achando que pode ser o quê? Pode ser um portal criado pelo Kang para poder eles voltarem para o Bom, pro nosso mundo normal, né? Pro nosso plano normal. Ou pode ser alguma outra coisa bem pior ainda. Talvez seja um portal que o próprio modo que pode criar para poder passar para algum outro lugar no reino quântico. Não sei. Pode ser um portal que a própria Janet tenha aprendido a mexer, porque essa mulher agora saiu com poderes né, do reino quântico. Pode ser também, mas não dá pra ter certeza nenhuma, esse que é o problema de verdade. Cara, olha que cena maravilhosa. E assim, eu tô na dúvida se isso aqui é um flashback ou se isso aqui é uma cena atual, entre aspas. Por quê? Porque a gente sabe que nesse filme vai ter meio que uma, entre aspas, resistência ao governo do Kang que é, no caso, governado pelo Bill Murray nesse filme aqui, né, que é o pessoal com quem a Janet Van Dyne sobreviveu durante todos esses anos aí, né. Então, assim, isso aí é uma luta presente, ou uma luta no passado de quando o Kang chegou até o Reino Quântico. E mais importante de tudo, por que, que ele foi parar especificamente no Reino Quântico? Será que foi aquela variante, aquele que permanece, que fez isso com ele? Isso é uma coisa que eu quero muito que seja explicado pra gente nesse filme ou num filme futuro, porque não pode ficar sem explicação isso aí. Olha, ó, a mesma cena que eu te falo pra vocês. Então, pelo visto, vai acontecer alguma coisa que isso aí provavelmente vai ser, pode ser uma parte do reino quântico que tá agindo em cima do, do Scott Lang. Ou dois, só que pode ser uma ilusão que o próprio King seja capaz de criar agora mesmo. Que nem diz pra gente um dos roteiros vazados onde ele mataria todo mundo, só deixaria o Scott Lang vivo pra ver ele sofrer, né? E perder a insanidade a per perder a sanidade dele depois. Então, pelo visto, quem que vai realmente quebrar o acordo dele, né? Então assim. Eu tô realmente botando muito a fé de que esse vai ser provavelmente o melhor vilão que a Marvel já teve desde o Killmonger e o Thanos, tá? Só que assim, a melhor coisa, na minha opinião, deste personagem, qual que é? É que muitas pessoas não sabem ainda. Você pode trazer o mesmo ator pra fazer o mesmo personagem, porque o Kang ele é conhecido nos quadrinhos por voltar várias e várias vezes, só que nem sempre é o mesmo que eles acabam de enfrentar. Ou pode ser uma versão dele do futuro, pode ser uma versão de poucos minutos do passado... Pode ser uma versão até de outra realidade, se bobear. Então isso que é uma coisa que eu acho muito boa, que a Marvel pode realmente explorar nessa fase agora que tá começando com esse filme. Porque eles podem trazer pra gente várias versões diferentes do Kang, podendo na verdade uma ser pior do que a outra até. Uma pode ser mais insana que a outra, ou mais inteligente que a outra. Então eu acho isso um conceito muito bom que pode pode realmente ser explorado. Então assim, nesse filme Quanto Money a gente pode ver esse Kang Conquistador aí, variante 1, vamos colocar assim. Enquanto a gente pode ver no filme de Nashia Kang e do Guerra Secretas, outras duas versões. Porque tem rumores que apontam de que de no Guerra Secretas, o ser Beyonder, que é famoso os quadrinhos do Guerra Secretas, ele na verdade vai ser mais uma variante do Kang, que realmente virou todo super poderoso e virou um deus basicamente, que pode reescrever a realidade. Que nem este Kang tá tentando conquistar, entendeu? Ou também pode ser o quê? Pode ser que este Kang realmente tenha sucesso no final do filme e seja capaz de reescrever a realidade e fique desaparecido até a Dinastia Kang e Guerras Secretas. Entendeu? Então muitas coisas podem ser feitas durante esse tempo. E aqui a gente tem o Modo aqui no modo ataque dele, né? Que ele aparece esses braços com o canhão da vida aqui, né? E sim, eu vou ser honesto com vocês. Eu achei muito legal, por mais que esteja muito embaçado pra mim essa imagem aqui. Eu não sei pra vocês não. Mas eu vou admitir que eu gostei desse visual. então eu gostei bastante dele, eu acho que funciona bastante. Até porque eu acredito que eles não vão deixar pra gente toda hora o visual do Modoc Sendo com aquela cara escrota lá, entendeu? Eu sei que o visual dele é aquele visual clássico, mas assim, é muito escroto, cara. Eu acho que realmente, para adaptar pra, pra tela do cinema, eu acho que... É mais prático mesmo deixar ele com essa cara de robô. Eu sei que muitas pessoas vão ficar puta comigo, mas... É verdade, cara. A gente não pode desconsiderar, tá? Realmente, funciona muito melhor. Dá pra poder ver claramente que o traje do Kang tá destruído, cara. Ele tá todo Battle Damage já. Então, assim, pergunta. O que é feito esse material desse traje dele aí? Porque, olha... E segundo... Isso aí provavelmente deve ser uma batalha final do filme, o que eu não gosto muito, tá bom? Se eles tivessem entregado pra gente esse mesmo diálogo, só que com uma cena um pouquinho diferente, eu acho que seria até melhor Porque você não entregaria de cara, entendeu? Que realmente o Kang e o Homem-Famiga vão lutar em um lugar desses E que realmente os dois vão acabar saindo bem machucados, ou que até um deles pode acabar morrendo no final da história Isso que eu chamo de uma pesada na cara, hein. Sem brincadeira. Cara, eles não deviam ter mostrado isso, velho, na minha opinião. Não deviam mostrar essa frase, nem nada do tipo, cara. Devia ter segurado um pouquinho mais isso aí pra poder realmente passar mesmo, sei lá, num spot TV, porque nem todo mundo costuma assistir spot TV. Ou, sei lá, direto no filme mesmo, porque... Entregar uma cena dessa velha que é tão crucial para o filme, eu tenho certeza de que isso aí deve ser uma cena que provavelmente vai morrer um dos dois, cara, certeza. I'm sorry, cara, olha que incrível! O Kang quando ele está se preparando para poder fazer alguma ação que exige que ele mova os braços, as ombreiras dele se encolhem. Isso é uma coisa que eu achei muito bem feito. Sem é brincadeira, eu achei isso muito, muito acertado. Até porque, assim, né, ficar muito esquisito se ele não conseguisse mover os braços para frente, né? Então, as ombreiras se abaixando, né? Se recolhendo, eu acho que é uma ideia muito boa. Ainda mais que mostra que o traje dele é basicamente um traje meio que vivo, né? Que se adapta ao que o, o, o personagem tá pensando, né? que ele precisa fazer. eu agradeço demais a Marvel por não ter colocado nenhuma ceninha pós-crédito de piada, cara. Porque com certeza isso acabaram estragando muito o clima desse negócio. E essa foi a minha análise completa, gente, do trailer de homem Formiga e a Vespa Trailer 2. Cara, sem brincadeira, eu achei maravilhosa a ideia de lançarem pra gente trailer nesta época. Mas eu ainda mantenho o que eu digo pra vocês durante o vídeo inteiro. Eles entregaram demais minha opinião e não deviam ter mostrado pra gente as cenas finais desse trailer. Porque realmente isso aí deve ser tão importante pra história que é mais fácil também você não ver os trailers pra você realmente não pegar tanto spoiler, tá? É claro que como eu trago pra vocês vídeos no canal de análise de trailer, eu acabo pegando esses spoilers inevita inevitavelmente, né? Mas ainda assim eu recomendo muito que você fique atento, tá bom? E caso, assim, caso surja algum TV spot de 30 segundos, eu recomendo muito que você fique esperto, tá? Pra você não ver, porque a minha ideia também é não ver mais TV spots, porque eu peguei muito spoiler de vários filmes já... Por causa que eu tava vendo esses negócios, tá? Então, por favor, avalie esse vídeo aqui para saber se você tá gostando desse tipo de formato de vídeo ou não. E você for novo no canal, por favor, considere aqui embaixo em se inscrever-se aqui no botãozinho vermelho. E também ativa os sininhos para você sempre ser notificado quando eu postar de um vídeo novo. E para finalizar mesmo, eu só quero pedir para você mesmo para seguir o no Instagram. Porque lá você sabe como se fosse um plus, que é outra forma de ser notificado quando eu posto de novo. Então eu vejo vocês em um próximo vídeo. Até lá, falou, valeu e... Điều chào chào